E eu tô do jeito que o Zé povim não gosta. Eu tô do jeito que o Zé povim não gosta. E chave no corte sem capa todo meio, tá? Jete Elisa sem capa todo de meio. Tá, e eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta. Viu, mandar, eu tô do jeito, coherent, que, <arrive> que o Zé Povinho não gosta. Chave <col 1900> tá, no corte sem capa todo meiota. Tijete no Elifa, sem capa todo de meiota. Na tu presta atenção no meu sorriso Olha bem pra minha cara e vê se aqui tem algum bandido Tem que a picadilha é e que os moleque é mó chavão. No toque da meia, meia, onde passar? Chama atenção, malandro, eu sei que eu sou Não tô disposto pra coroa Robo só o coração dela em cima dela Nasci onde o crime reside Mas é por isso eu sou ladrão O morrão tá a mil aqui A quebrada não para De rolê no JB ela jogam na minha cara De giro de roneteira A vizinhança tá maluca Se não gosta é o um 9 Mas aqui no toque é fuga Vai eu todo jeito Que os Zé não Sem capa, tô de meiota De jetino no Iraque Sem capa, tô de meiota Vai, eu tô do jeito Que os rapovim não gosta Eu tô do jeito Que os rapovim não gosta E chave ou no corte Sem capa, tô de meiota De na Marconi Sem capa, tô de meiota